Ei, Colosso aqui com uma nova gameplay de Fallout 4, agora com mods a pedidos de alguns inscritos aqui do canal. Pessoal, resolvi trazer aqui para o canal mais uma gameplay um pouquinho diferente, com algumas edições, cortado, para não ficar muito maçante. E eu estou usando uma série de mods que eu vou comentando ao longo da gameplay aqui. E vocês estão vendo aí já na criação de personagem algumas novidades dos mods que eu estou usando. Então, sem mais delongas, pessoal, bora para gameplay e bora começar o vídeo. Bom, pessoal, vocês podem observar que logo no início do jogo já tem um novo mod que muda a forma em que você vai iniciar o jogo. Você vai escolher algumas particularidades do seu personagem, como localização, o que você estava fazendo, se você estava no Vault 111 se você não estava. Uma série de escolhas que você pode fazer e também você já pode escolher começar num nível diferente do nível 1, obviamente. Você já pode ter um jogador mais avançado, um jogador... Iniciando da forma que você quiser, isso melhorou muito a experiência do gameplay para quem não quer começar do zero, toda aquela parte do Vault 111, tá? Então é bem interessante eu escolhi começar com o um personagem nível 10 E aí já iniciar próximo do Vault 111 para eu investigar o Vault E aí sim dar continuidade na história, como vocês vão ver na sequência do gameplay Pronto pessoal, personagem criado, pronto para iniciar a bagunça E agora eu apresento para vocês a nossa personagem, Brianna the Hunter Bom galera, agora vamos lá para o Vault 111 Ver o que está que rolando lá, a gente já está cansado de saber o que, que rola né Mas vamos interpretar aqui o nosso novo personagem como se a gente não fosse um residente de Vault 111 Vocês estão vendo que eu estou usando uma armas um pouco diferente é um dos mods que eu uso, tá? Modern Firearms Ainda vou trazer um vídeo, tá galera? Podem ficar tranquilos que eu vou trazer um vídeo pra, é, Falando sobre esses mods que eu estou usando e tudo mais Ok? Chegando lá no Vault 111 As nossas velhas inimigas As baratas radioativas Estavam lá já esperando a gente para fazer uma baguncinha Mas antes disso achei bem bonita cara, Essa entrada Do Vault 111 eu não me lembro se na versão Vanilla essa, essa roda, né, essa engrenagem era tão bonita assim, era tão bem feitinho esse processo de abertura do Vault, cara. Bom galera, e aí continuando o processo de exploração do local, tinha uma holotape. Que eu deveria pegar ali Matando alguns inimigos aqui Nada demais, sem segredo Essas baratinhas, né E achei super interessante Uma parte aqui Que eles criaram, cara Porque como a gente não é mais o pai e a mãe Do Sean para quem não sabe, uma criança foi raptada Dentro do Valk 111 Dependendo do personagem que você escolhia né, O pai ou a mãe seria assassinado no processo, tá? E o, e o filho seria raptado, e aí a sua missão principal no Fallout 4 basicamente é aí a busca do seu filho, mas aí que mora, é muito bacana aqui o que eles fizeram, cara nessa nova forma de trazer a história principal, eles colocaram no holotape, observa cara, como ficou legal a gravação, eu vou ficar caladinho aqui para vocês poderem ouvir um pouco do holoteio. O que aqui? Onde está todo mundo? Bom pessoal, aí depois de finalizar aí essa parte inicial do Vault 111, eu fui lá para Santuário, né? Nossa cidade, a, gente, a nossa casa, para poder encontrar com o robô lá, o 4 Word lá, não lembro o nome muito bem, mas chegando lá ele estava lá. E aí já tem umas linhas de diálogo um pouco diferentes do que a gente está acostumado. Algumas é, frases do jogo não estão traduzidas, pessoal. Eu ainda não consegui achar uma tradução perfeita para os mods. Porque cada mod vai ter uma tradução em PTBR, né? Então eu preciso achar todas elas e, e realmente assim eu ainda não achei. Bom, essa primeira parte aí do jogo eu vou pular aqui. Porque é somente uma exploração dentro de casa. Eu vou até deixar aqui um item importante para quem não sabe: ainda é esse livro que você acha perto do berço do filho do Sean, né, que foi sequestrado, que você ganha um atributo extra aí, totalmente de graça. Né? Beleza, continuando o jogo aqui, eu fui direto para o Red Rocket para encontrar com um cachorrinho e aí poder seguir a nossa viagem para Concorde, que é a primeira missão lá com Prest com os Nineteen, mas antes eu encontrei aqui alguns inimigos, uns ratos aqui, nada demais também, dei conta deles aqui e segui viagem até Concorde. E agora teve uma batalha bem gostosinha aqui, eu vou deixar passando na tela para vocês com alguns Raiders chegando lá em Concorde, eles estão tentando pegar a galera do Preston lá, sem muita dificuldade também só que tem um detalhe pessoal, aqui tem que tomar um pouco de cuidado porque esse novo mod com armas mais fortes, poucos tiros te matam, tá? então tem que tomar um certo cuidado, apesar de não estar no, no, no jogo sobrevivência porque seria impossível, um, dois tiros você morre com essas armas novas então é bem, bem delicado, tá? Vamos curtir um pouquinho aqui da batalha. Cara, e uma das coisas mais legais desse conjunto de mods aqui, principalmente o conjunto de armas, cara, é quando você acha umas armas maneiras. Olha essa parte aqui com a escopeta e chegando aqui para matar essa galera, cara. For your love with the cold heart, Continuando aí a missão, consegui liberar a área sem maiores problemas e encontrei o cara do jogo, o senhor Preston, o Minuteman da hora. Beleza, sem muita dificuldade pessoal, continuamos aqui seguindo até a armadura potente e pegando a minigun. A minigun perde até a graça depois que você acha novas armas no jogo. Cara, o que pode parecer um pouco pra vocês aí, que eu acho importante, é o seguinte. Pra alguns animais, alguns monstros do jogo, pode perder um pouco a dificuldade, porque as armas são bem potentes, tá pessoal? Isso é fica bem claro aí, que quando depois que eu lançar aqui o tutorial de instalação e tudo mais... Oh yeah we want retribution Oh yeah we won't retribution Yeah we ran out of patience For your love with the cold heart hatred I can feel the vibration See in the streets it's a new sensation I wanna break faces on the pavement I wanna make greatness more complacent I try to run away Yeah as armas são forks então... Por exemplo, vocês estão vendo na cena do Death Cloud, que ele morreu com uma certa facilidade. tá? então não teve muita dificuldade para matar ele. E aí a gente prossegue o jogo normalmente. Mas por outro lado, os inimigos que usam armas, eu tô certeza para vocês que vocês vão passar muito mais aperto. vocês vão ver como é que tira vida ao longo das gameplays aqui que eu estou trazendo para vocês. Eu vou deixar passando aqui um pouco da cena da nossa batalha contra os Raiders aí para livrar a Concorde e aí levar o grupo até Santuário. Área liberada, pessoal, agora só bater um papo aqui com a galera. E aí, uma das personagens também muito icônicas aqui do Fallout 4, Mamãe Drogas mãe Galera chegando em Santuário e a gente fica aqui para fazer na próxima vez que a gente for trazer uma gameplay, eu vou fazer as missões dos Minutemen antes de eu seguir a missão principal. Porque eu gosto muito de fazer aquela missão da Corvega. Você tem que liberar uns raiders que estão lá e dar uma gameplay muito legal ali, cara. É um quebra-pau danado ali, tá? Então, pessoal, agradeço a todos que assistiram aqui a gameplay comigo. Não se esqueçam pessoal de se inscrever aqui no canal, apoiar o trabalho que é feito, o nosso Apoia-se e o nosso Pix estão aqui na descrição desse vídeo, ajude da forma que você puder, seja compartilhando, se inscrevendo ou com qualquer outro tipo de apoio. Beleza pessoal, até a próxima, tchau!